Eu sou o Carlos Buccelli e estou aqui na vista de rotina do meu amigo o Dr. Vitor Maldonado. Olha só, eu acho fundamental a gente ter um profissional de confiança. O que a gente quer dos nossos pacientes é a confiança. E o que o Vitor representa para mim é exatamente isso. Ele é um dentista de mão cheia, um excelente profissional, altamente responsável. Além de ser uma pessoa muito querida, muito agradável, então deu meus dentes ó, oh, meus dentes perfeitos. Eu sou confio nesse cara aqui. E eu deu muito lhe agradecer. <risos> e bom, enfim. Victor, estamos nessa. Espero que você progrida sempre muito. Você merece tudo de bom e de melhor. E aqui tem um amigo. Oh, e pode usar minha imagem porque graças a você que estou com esse sorriso bonito, cara. Obrigado.